Jogar de Magic sem deathmatch é muito fracasso, velho. Porra Ai que susto, véio. Olá, aqui é o Beo E estamos aqui depois de eu ter prometido no ano passado o Warface, estou trazendo aqui, pode ver aqui eu estou com a conta level baixo eu Vou mostrar para vocês como que dá para jogar de boa sem gastar nada, nada a Primeira coisa é você pegar a arma que você ganha aqui, opa Pegar a arma que você ganha e usar E que nem aqui eu já desbloqueei o engenheiro, só que eu não fiz o tutorial ainda Vou deixar pra fazer bem mais pra frente, porque ainda não vale a pena fazer Aí, ó, um aqui, ó e essa arma que, ele, que eles liberam é muito boa Muito boa mesmo Então Essa nova arma aqui também tá da hora Eita, vai a é 12? Não sabia Caramba Tá, não vou pegar mais arma do chão não Isso aqui vai ficar de olho aqui Ó, sabe que tem um aqui já Direitinho Já pega ele Ah, tem outro na direita aqui tá agora ferrou que eu tô sem vida Deixa uma granada aqui para dar tempo de carregar Ah, veio o cara atrás hum, Perdido aqui, véio. meu Deus No começo é bom jogar um team de Ainda mais você que tá começando Porque você pega o jeito do, de, das armas Como atirar e tudo mais Depois você vai para um yard Ai meu Deus morreu aqui Tem atrás de mim aqui ah, me pegou Que aí você aprende bastante a jogar Joga bastante em deathmatch Ô, oh, caralho Não foi isso que eu fiz, não Você aprende bastante a jogar team deathmatch oh, Ó, o cara vem ruxar na base Depois você joga plant de bomba Quando você pegar mais noção do jogo Começa a jogar bastante isso aqui, ó oh. oh, Pega a granada, segura E solta na cara Ai Deu certo. Nossa, tinha mais de um. Véio. Tá, vamos fazer um freg agora. Ó, tem um aqui já... Ah, já tirou minha vida, já, isso aí. Aqui, eu já, já, já vi a, a... Arma de um aqui, ó. Lá na cabeça de um. É... Pega é do chão, qualquer coisa pega do chão a arma não tem problema nenhum Pegar a arma do chão Vamos lá O bom também é se olhar Bastante o radar, é que eu fiz a cagada e coloquei a câmera Bem em cima do radar aqui ó. Aí eu não tô vendo radar nenhum É Sai fora, sai fora Carrega e depois vai pra luta aqui, ó O cara pediu munição, ó Você joga aqui pra ele Tem nada aqui Tenta mirar sempre do peito pra cima Ih, morri pra caramba é? <coughs> tenta, tenta mirar do peito pra cima eu tô jogando Warface porque é o meu segundo FPS favorito. E pra mim eu acho o dos. dos de gra os, os gratuitos ele é o melhor. Por enquanto, não saiu ainda um, Pelo menos brasileiro. Ah, o sniper aqui. Fala que aqui é respawn, né? Tem que tomar cuidado. Um Aí ah, isso é feio, ó. Ficar no, no respawn matando. Isso é muito feio. Também eles têm proteção Às vezes nem mata Não, deitou Pra que deitar no chão é me salvou Tô sem bala já <risos> Vamos lá Quem quiser jogar junto, ó, tá aí meu nick. Meu jogo. Padrão, né? Só adicionar aí que nós... Quando for gravar, eu te chamo pra jogar junto. Ui errei a granada. Não, não, tem ninguém aqui. Nossa, entrei e criei um bote aqui. Sabe que você tá trocando tiro? Eu já puxa a granada antes aqui, ó. E já manda. Nossa senhora. morrer. Vamos correr aqui pra esquerdinha. Vamos conhecer bastante o mapa também, né? Pra não.. Aqui, aqui é ruim, ó, porque eu não enxergo direito aqui. Cara, aqui que tá cercado tem que abrir devagarzinha. devagarzinho Como o outro entrou na minha frente Eu não vi o Zé Raceirinha. Vamos fazer de novo Precisa lançar uma granada pra expulsar os caras de perto Aí vai abrindo devagarzinho ó. Abriu devagar, ó. achou um aqui Tem um lá no fundo, ó Travaram Nossa, o cara levou todo mundo na grana. Vamos correr aqui rapidão. Puxou a granada pra já dar um strafe aqui. Pronto, agora vai abrir devagar. Tem a granada atrás de mim. Ai. Ó, viu que morreu aqui já, né? Vai abrir devagarzinho. Ah, a merda de 12 é uma desgraça. Acho que sabe jogar. Uma arma dessa aí tá aqui, ó, colado, ó. Vai pegar todo mundo costa. Jogar de médio sem deathmatch é muito fracasso, velho. Porra! Ai que susto! Véio. Que isso? Ah, o cara pisando na mina e eu morri. <risos> Bem, a primeira dica é isso. Joga bastante Deathmatch. Próximo vídeo eu vou trazer de outro modo. Ou outro mapa, pelo menos, né? Vamos lá, vocês vão para junto comigo. Se você que é novo aí. Mas pessoal do CSGO aí que me acompanha. Tem, dá uma chance, Powerface. face eu não tô ganhando nada pra isso. Level up não gosta de mim. Então. Eu tô fazendo porque. Quanto mais melhor, aqui, devagarzinho aqui, ó, ah, a granada, deixa ele morrer, ó, Aí vai devagarzinho, ó, Aí vai devagarzinho, ó, viu um ali, viu no fundo, vai tacar a granada, sabia, que ele tava com a granada na mão já, ou se passa eu dar uma rasteira aqui, ó. É muito bom, mas Como você começa agora, né Aí já tem um boost já E você consegue pegar um level legalzinho Mas é isso aí, galera É o primeiro episódio, espero que vocês gostaram Se gostou, deixa aquele like Aquele abraço, falou, valeu